Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Estamos aqui hoje para tirar uma dúvida do nosso seguidor Indomar Dantas relacionado a um dos nossos vídeos postados recentemente sobre um gabarito para alinhar tábuas na serra de bancada. Eu fui questionado por ele, né? segundo ele não possui a serra de bancada, né? possui uma serra manual, né? deve ser parecido com essa, ele me questionou se tinha possibilidade de fazer o alinhamento das tábuas usando a serra manual e pediu aí as dicas aí do canal para estar tá realizando essa tarefa então a gente vai mostrar aqui duas formas né? uma forma bem simples que se consegue fazer tranquilamente com a máquina né? é, poucas ferramentas e um, um perfil de lumínio, né? É muito barato, não é nada exorbitante Portanto é uma ferramenta simples E também a gente tem um outro gabarito aqui Que dá para ser utilizado Até o pessoal que mexe muito com o né Eu vou estar tá explicando no decorrer do vídeo Mas no final do vídeo eu vou estar tá mostrando o gabarito Não vou estar tá mostrando como que se faz esse gabarito Isso é um assunto para o futuro aí Então pessoal, é, começando aqui Essa tábua aqui ó uma tábua que além dela ter esse defeito aqui, ela também está desalinhada. A gente vai colocar o perfil aqui. Eu uso muito no cenário perfil de alumínio, tá pessoal? Tem um grande e tem mais uns dois, uns dois perfis desse aí, de uns dois metros. Tem um ali de quatro metros de comprimento que a gente usa aí para estar tá trabalhando com as nossas mesas aí, que a gente faz bem grande. Então tá aí. Vocês já viram que tá desalinhado aqui, né? E além desse defeito aqui que a gente quer retirar ele para poder ficar um trabalho bacana. Bom, então, uh, ferramentas simples, como eu comentei antes. A serra manual, né? Metro que a gente pode precisar. Dois ou mais grampos. Né? E um esquadro aqui que eu vou mostrar daqui a pouquinho porque que, porque que eu utilizo esse esquadro. Então, gente, e o perfil de linha? Né? Então, primeiramente essa tábua aqui, ela pra, eu, eu preciso emendar essa tábua, eu quero fazer um painel, né? Um painel. E esse estrago aqui não vai me servir, porque não tem como eu apoiar aqui para poder fazer a colagem. Primeira coisa, então, eu vou definir o que é que vai sair fora, né? Então eu já coloquei, coloco o perfil logo aqui. Tirar no mínimo que assim, tirar o mínimo possível dessa tábua, a gente aproveitar, né? Só aqui, então vou tirar aqui Daqui pra cá vai sair fora, isso é lixo né Então não tem muito mistério Você faz um risco aqui Outro risco aqui no final Pronto, isso aí vai sair fora Então é, Vou estar tá virando Virando a tábua porque o sentido de corte É do outro lado Vocês vão entender Bom, Então tá marcado Próximo passo já a gente já vai fazer a instalação do perfil, ok? Mas antes de eu instalar esse perfil a gente vai utilizar esse esquadro aqui para fazer uma medição. Eu tenho até já uma, um gabarito aqui né? É, que dá a distância do disco para a base da serra eu já utilizo ele. Mas como as serras de cada um podem ser diferentes, eu vou explicar o método que eu faço para quem tiver outra serra de outra marca poder estar tá fazendo a mesma coisa. Beleza pessoal? Aqui, ó. equipamento desligado da tomada, tá? Você vai mexer no disco aqui. Então, eu vou utilizar o esquadro. Você pode estar utilizando o metro. Eu vou encostar a base do esquadro. E vou levar lá na vide do disco lá. Ó. Beleza. Vou travar o esquadro aqui. Posso fazer com o metro? Posso fazer com o metro também. Então, a medida aqui deu 12,9 12 de distância da base da serra para o corte. Então a gente pode fazer com o metro ou eu faço com o esquadro porque é mais ágil. Lembrando pessoal que o perfil de alumínio tem que ser do tamanho ou maior do que a peça que você vai fazer o trabalho. Então aqui ó. Vou vir naquele risco que a gente fez anteriormente aqui, vou levar o esquadro, até no risco. Antes de prender eu vou fazer do outro lado. Ok. Então eu já ajustei lá, né, o ajuste básico, agora aqui o ajuste fino. Onde que eu quero que vai ser cortado. E aí eu instalo um grampo aqui. Esse grampo aí, se for utilizar para cortar um pranchão mais grosso, ele já não serve. Eu vou explicar daqui a pouquinho por que ele não vai servir. Depois de preso, pessoal, é tá bom conferir novamente, né? Esse é o perfil no seu lugar. Ok. Está bem apertado. Pronto está preso basicamente pronto para a gente executar o trabalho é uma dica importante se for muito grande a tábua que, que você for cortar é, esse perfil pode dar uma pequena variação aqui no meio então você pode pegar um preguinho e bater aqui ó só nas só bater o preguinho beirando aqui já resolveu ele não vai sair do lugar certinho pessoal mas nesse tamanho aqui 2 metros é tranquilo de fazer. Então, aqui já na hora do corte, como eu comentei antes sobre os grampos, se for um pranchão, né, uma prancha mais grossa um pouco e você precisar de mais autonomia de corte aqui no disco, é, quando a gente vai prender aqui o perfil, o grampo fica batendo no motor da serra. Então, por isso que eu comentei que, que a gente disponibilizar, puder disponibilizar o grampo mais baixo da SP6000 que é mais apropriado, vai ter um resultado melhor, né? Ou então a pessoa tem, eu tenho até também um desses perfil furado, a pessoa pode estar parafusando ele na tábua, mas aí já é uma, uma outra história, já faz buraco na tábua, se consegue fazer, né, o trabalho, mas já não fica tão perfeito. Vamos dar uma conferida aqui, na qualidade do corte, aquele estrago saiu né, é, ficou bem bem alinhadinho o corte, bem bacana, vou deixar uma foto aí em cima do antes e do depois da tábua né, como que tava a borda e agora depois como vai ficar, a gente vai fazer o segundo corte aqui né, é, para deixar a tábua alinhada dos dois lados e, e na mesma medida Bom, a gente vai pegar a menor medida, né? E vai é, deixar ela toda igual. A menor medida, então, nesse caso aqui, ela deu 26 centímetros. Bom, uma dica importante: trabalhar sempre com o disco da serra, praticamente somente o suficiente para estar tá cortando a madeira. Não deixar o disco passar muito para baixo da madeira, né? É uma dica importante. E outra dica, trabalhar sempre com um sarrafo em cima da sua bancada. Né? Porque o que esse disco vai passar além da madeira, ele vai cortar o sarrafo e não a sua mesa de trabalho aí. Havia falado antes é, a respeito de quem trabalha com parte, também eu tive perguntas, né? É, nesse sentido, de pessoas que trabalham com parte por diversas vezes, né? Tem um sarrafo mais ou menos, talvez até um pouco menor que esse aqui, né? Mais ou menos desse tamanho. Eu não tenho parte aqui, mas a gente pode simular com, com essa peça aqui, por exemplo. É, então é, pela largura, né, pela largura da, da peça não permitir aquele tipo de trabalho que a gente mostrou no início do vídeo Aí entra esse gabarito aqui Eu não vou mostrar ele em detalhes, né, isso é um outro assunto ele, A gente está usando ele aqui meio assim na gambiarra né, A gente usa muito pouco, é só quando tem que alinhar uma tábua muito estreita é, que não tem condição de levar na serra circular, ou praticamente gente não usa. Aí eu resolvi mexer nesse gabarito exatamente por causa dessas dúvidas aí que está acontecendo. Então, se alguém tiver dúvida né, sobre o gabarito, né, quiser saber como que a gente fez, é, quiser saber mais detalhes do gabarito, deixe aí no um comentário para mim, que aí a gente mostra ele em detalhes depois. Pode até mostrar como que se faz um gabarito. Please. Certo? Não tem muito... Não tem muito mistério, MDF mesmo, tá pessoal? Eu não uso aqui o perfil de alumínio, uso um gabarito de MDF, tá? Bom, então é o seguinte: supondo que eu precise acertar essa tábua, né? Supondo que ela é pallet e eu tenho que acertar várias peças, né? E eu não tenho a serra de bancada, tá? É feia, mas não. Ela tá até razoavelmente alinhada. Podem reparar aqui, mas a gente vai simular como se ela tivesse aí é, com defeito, né, torta, nas bordas. Então é o seguinte, o pallet, né? pode por ele ter o material dele ser mais estreito, né, por via de regra, a gente vai usar o gabarito. Né. Então o gabarito ele tem um batente aqui, a gente vai estar tá encaixando o gabarito em cima da régua. tá acertando essas, essas réguas do pallet com a serra manual. E ele tem uma vantagem, que depois você pode gabaritar todas as peças do, da mesma largura, né? Você alinha primeiramente de um lado, depois se você estiver fazendo várias peças, você pode simplesmente regular esses dois batentes aqui e gabaritar todos no mesmo tamanho, sem ter que ficar medindo toda hora. É mais enjoado um pouco de trabalhar do que aquele outro nosso gabarito. Da serra de bancada, né? Vou deixar o card dele aí em cima, para quem quiser dar uma olhada. É mais demorado e um pouco mais complicadinho de, de se fazer. Mas consegue fazer numa boa. Bom, então aqui a gente vai fixar, né? Como eu falei antes, fixar o gabarito nos sarrafos. Estabilizador, que é um parafuso, tá aqui. Não precisa de apertar demais, tá? Porque senão você vai ficar levantando o gabarito. confere se a peça está apoiada nesses dois batentes aqui ok nesse gabarito a serra é que vai andar tá pessoal ela vai ela vai andar para cá fora aqui já tem a medida exata do disco né e o batente no caso já está já fixado aqui aí no caso o gabarito fica parado a serra é que vai movimentar sobre ele no caso do uso do gabarito, a gente tem que regular a serra compensando os 15 mm do MDF que está colocado em cima da tábua. A gente terminou o corte aqui. A gente vai tirar. Corte. Apesar da tábua não estar é, tão desalinhada, né? Aí a gente fez com o gabarito. Um corte limpo, né? foi você feito na... na... A serra manual ficou bem bacana. cortar dos dois lados, né? Vou bem certinho. Corte feito com o gabarito. Quem estiver nos assistindo, puder dar um apoio no canal, deixar o joinha, né? se inscrever, deixar o comentário aí, deixar sugestão de vídeo, dúvida a gente está à disposição para estar tá respondendo, para estar tá gravando, na medida do possível, a gente vai atendendo as solicitações. aí. É possível se fazer com a serra manual, né? apesar de dar mais trabalho, é, tanto somente com o perfil de alumínio, tanto com o gabarito. Para quem trabalha com peças de parte, né? basicamente padronizadas nesse tamanho aqui, nessa última que a gente trabalhou aqui, o ideal é que se faça com o gabarito. Apesar de que ele é um pouquinho chato, está colocando, uma por uma e tal. Mas ele tem a vantagem, né? De depois que você alinha as tábuas de um lado, do outro você pode gabaritar. Elas todas iguais, vão sair todas na mesma medida, né? dando para trabalhar bacana. É um gabarito que a gente usa pouco. Então eu creio que quem, quem for fazer, é claro que ainda vai fazer melhoramentos meio ainda, né? É, eu nunca tinha... Nunca tinha visto um gabarito desse, a gente precisou de fazer um aqui. Deu certo, né? Então, é, quem tiver dúvida também sobre ele, quiser ver como que foi feito, deixa no comentário que a gente vai estar tá mostrando aí depois, ok? Então, o vídeo de hoje foi esse, essas dicas aí, respondendo ao comentário do Lindomar. Um abraço a todos!